Acabei de chegar pra fazer a transformação às cegas com o Paulo Nunes. Ah, tô muito ansiosa. Oi, Paulo, tudo bom? Tudo bom, quem? Tudo bom. Senta aqui. Menina, você veio mesmo de tão longe, hein? Claro que eu vim. Tô há 14 anos em procura do um Perfeito. Nós e não vamos... encontra. Hoje nós vamos conseguir. Gente, cadê o espelho? Ah, Kim, você esqueceu? Hoje é completamente as cegas. Ai, tá bom. Vamos, vamos, vamos. Vamos começar. <risos> vamos começar. Kim, como o seu cabelo chegou pra mim muito danificado, eu vou começar fazendo pré-tratamento com o Smart Bond. Isso vai garantir um resultado muito mais brilhoso, macio. Você vai amar. E aí, Kim? Tá preparada? Tô, uh -huh. Tá. preparada? Tô. Vamos mostrar? Tô. Um, dois, três e... Toca aqui! <risos> Posso continuar? Claro! Também quero desafiar uma pessoa. Camalho, eu quero ver se você participa também desse desafio do Blind Cell. Vamos mudar radicalmente o visual aí, hein? Inclusive, a minha amiga Regina França é cabeleireira da Lê. Eu desafio você, Regina! <risos>